Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender sobre correlação cofenética. Nós vamos saber o que é a correlação cofenética, como que a gente conseguiria estimar ela à mão, né? caso a gente possa fazer as contas, todo o raciocínio que a gente tem por trás disso, e como que a gente consegue fazer isso também lá no R. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e assista as últimas aulas, que é muito importante, né? para ir acompanhando e conseguir pegar todo o conteúdo. É, mas iniciando aqui, né, nós vamos usar o mesmo exemplo da última aula onde a gente obteve aqui um dendrograma. Vamos usar o mesmo conjunto de dados é, e nós conseguimos chegar numa matriz de, de similaridade considerando a distância euclidiana padronizada. Né, então a gente conseguiu obter isso daqui nas últimas aulas e a gente tem algo que a gente chama, a gente chama de distância fenética. A distância fenética nada mais é do que nós pegarmos o dendograma e fazer o caminho inverso. Olha só, eu tinha a minha distância eutidiana e a gente aprendeu nas últimas aulas como que a partir de uma matriz de dissimilaridade a gente chega no dendograma. Depois, a partir do dendograma, a gente vai voltar numa uma outra matriz de dissimilaridade que a gente chama de distância fenética. O que, que seria isso? Vamos olhar aqui, ó. A distância que eu tenho entre o meu 2 e o meu 4, olhando aqui pelo dendograma, né, nós iríamos olhar aqui qual foi o valor desse ponto de fusão. Né? Ponto de fusão, a gente falou sobre isso também é, nas aulas anteriores, nas primeiras aulas que a gente falou do dendograma. Então, se a gente for olhar nesse ponto de fusão, onde está dando a distância do 2 até o 4, nós vamos ver né, que ele deu aqui ó, de 0.73. Então, se a gente for puxando aqui, a gente vai achar 0.73. O próximo ponto aqui, ó, entre o 7 e o 9, se a gente for passar a linha, né, ia dar mais ou menos aqui, 1 um alguma coisa. Né? Então, aqui, ó, entre o 7 e o 9, 1.25. A distância entre o 2 e o 7, né? Vai ser igual à distância entre o 2 e o 9, vai ser igual à distância entre o 4 e o 7, entre o 4 e o 9. Ou seja, a distância entre os genótipos que a gente tem aqui e os que a gente tem do lado de cá, nós vamos considerar esse ponto de corte que a gente tem aqui ao próximo do valor 2. Então, veja só, do 2 até o 7, nós temos aqui 1,99. Né? Do 2 até o 9, a mesma coisa, 1,99. É do 4 até o 7, né, 1.99. Do 4 até o 9, 1.99. Para me saber a distância que eu tenho do 3 em relação a qualquer um desses tratamentos que a gente tem aqui, basta a gente olhar o valor desse ponto de corte, né, que vai ser algo próximo de 3. Então, aqui, ó, entre o 3 e o 2, entre o 3 e o 2, 2.76. Entre o 3 e o 4, 3 e o 4... 2.76, né? Entre o 3 e o um 9, o mesmo raciocínio, 2.76. Em outras palavras, né, nós vamos colocar aqui na nossa matriz de distância frenética os pontos de fusão que unem os nossos tratamentos, ok? É, e a nossa correlação com a fenética nada mais é do que a correlação desses valores que a gente tem aqui em cima com esses valores que a gente tem aqui embaixo. Fazendo essa correlação. Correlação, a gente consegue encontrar sua correlação com a fenética. Essa nossa correlação, né, tal como a gente aprendeu nas aulas anteriores de correlação, a gente tem uma aula lá na playlist de curso de estatística experimental que a gente fala o que é correlação, como que a gente estima. Né? Se alguém não lembra o que é correlação, vai lá que vocês vão aprender. Mas a correlação, ela estima em ela, varia entre menos 1 e mais 1. Quanto mais próximo desses extremos, maior a associação linear. Quanto mais próximo de zero, menor a associação linear. Né? Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver que à medida que aumenta os valores da nossa correlação, é, da minha distância fenética, né, aumenta os meus valores aqui da minha dissimilaridade. Ou seja, elas são... É, proporcionais e o fato dela estar bem próximo de 1 um, quer dizer que a nossa a o nosso dendrograma, ele está explicando bem a nossa distância, ok? Então, para saber, né, em outras palavras, a correlação por ela indica se o nosso dendrograma está sendo eficiente ou não em explicar a nossa matriz de, de similaridade, é. Um valor legal que a gente pode utilizar como critério é 0,7. Se a gente tiver um valor né, de correlação com a menor do que 0,7, quer dizer que o nosso dendrograma já está explicando muito bem a né, nossa matriz de dissimilaridade. Quando são valores maiores do que 0,7? Então, está explicando né, de uma forma interessante. Nas aulas anteriores, a gente viu né, que a gente pode estimar vários dendogramas, né, considerando diferentes algoritmos. É muito legal a gente testar vários dendrogramas, estimar a correlação com a fenética para cada um deles e utilizar aquele que dá maior correlação com a fenética. Que nada mais é, né, que o tratamento o melhor, que o dendrograma que melhor vai explicar a nossa matriz de, de similaridade. Tudo bem? Então o raciocínio é bem simples, né? Quanto mais parecida a nossa distância, nossa matriz de distância está da nossa matriz fenética, né? É, melhor nosso dendrograma aqui, né, ele está representando nossa matriz de dissimilaridade. Para a gente ver como que a gente faz isso lá no R, nós vamos voltar aqui na mesma rotina que a gente utilizou nas últimas aulas, né, vou apagar aqui a memória do R, é, tenho aqui né, a nossa distância, que a gente está utilizando aqui a distância euclidiana padronizada, e aqui a gente tem os nossos não? Né, onde nós podemos ver que a gente pode mudar os números, né, 1 um, é o método da ligação simples, 2 é a ligação completa, três entre grupos, 4 é o hard, né, e por aí vai. Então, para a gente ver, eu vou colocar aqui, ó, método 1, um. vou dar um CTRL ENTER, se a gente for olhar aqui, vai aparecer a nossa correlação com a fernética, 0.84. Depois, nós podemos testar para o método 2, vamos ver se o método 2 é melhor. Método 2, nós achamos aqui 0.76, então piorou. Vamos tentar aqui ó, com o dendrograma com o método 3, que é o PGMA. Deu 0.85, um pouquinho maior né, do que a gente achou aqui anteriormente. E a gente pode ir testando todos os outros algoritmos que a gente tem de fazer dendrograma aqui para a gente ver aquele que melhor explica o nosso conjunto de dados. Né? Vou testar aqui ó, o dendrograma do método 5. Deu aqui 0.82. Deixa eu só conferir aqui quantos que a gente tem. Tem oito métodos. Né? Vou fazer aqui rapidinho. Método 6. Método 7 e método 8. Como a gente pode ver, é, o método 7 deu 0,85. Né? Esse método aqui foi um pouquinho melhor. Né? O nosso método, 7, melhor, método 8 deu isso, o método 7 foi um pouquinho melhor. E se a gente comparar ele agora com o método 3, né, aqui ó, 808556, que deu 0.8523, né? Então se a gente for olhar, esse método aqui, ele foi um pouquinho melhor, né? O método 7. Só a gente lembrar qual que é o nosso método 7, ele é o método centroid, né? É, de forma geral, os métodos que sempre dão um resultado melhor é o método centroide e o método PGNA. Né? Tanto que o padrão aqui do pacote, se eu não colocar informação nenhuma, ele sempre vai fazer o PGNA. Né? Mas nesse caso aqui a gente viu que o método centroide foi melhor. É, então nós temos duas matrizes de dissimilaridade. Né? Uma seria a nossa correlação, ou é, melhor, seria a minha distância, matriz de similaridade tem a minha outra, né, que seria a minha matriz de, de distâncias fenéticas e aí eu faço a correlação entre essas duas matrizes, né? Para a gente testar se essa correlação, que seria essa correlação com a fenética, se ela é significativa ou não, a gente pode utilizar uma metodologia, né, obtida aqui pelo teste de Mantel. Ele considera né, algo bem parecido aí com o nosso teste Bootstrap. Ok? Realmostragem Bootstrap. De forma que é feita várias simulações. Né? A partir dessas simulações, a gente tem uma distribuição empírica a partir da qual a gente estima o p valor para a gente verificar se a nossa correlação é significativa ou não. Ok? É por isso que dentro do nosso dendrograma a gente tem a opção de colocar aqui ó, número de permutações. O padrão é 999, mas se eu quiser fazer com um número um pouquinho maior, né, para não ter uma maior precisão, é só eu aumentar aqui. Né? E ao fazer isso, nós vamos ter aqui o nosso p-valor né, com a precisão maior. Aqui foi 1 vezes 10 a menos 4, isso quer dizer que o nosso p-valor é significativo. Né? Que o nosso teste, melhor, a nossa correlação ela é significativa. Ou seja, esse 0,85 é maior estatisticamente do que zero, Tudo bem? Então, isso daqui que é a nossa correlação porfenética. É isso aí, pessoal. Na próxima aula, a gente vai aprender um pouquinho mais aí de análise multivariada. Se inscreva aí no canal.